Deixa eu chamar aqui Antônia Fontinelli, olha que alegria! Vai participar aqui ao vivo com a gente do fundo do baú. Que vai ser muito bom a gente conhecer um pouco mais aqui da história da Antônia Fontinelli. Deixa eu ver, conectando. Olá! Querida! Tudo bem com você, finalmente! Tudo bem, no, oh, ó, pedi desculpas para você, para sua galera aí, tá? Seus seguidores, que eu tô com a cara lavada. Vou te deixar ver. Essa luz tá... tá boa? Como é que tá? Essa tá luz... ótima. Tá ótima. Lu, Mas eu acho eu, que hoje em dia eu é muito não... isso, né, Antônia? É cada vez mais a vida real, a gente, como, como a gente é de verdade, né? Mas eu, eu não vou, vou coragem lá aparecer sem maquiagem, porque minha pele tá meio detonada. Massa, adoraria. Irmã, olha, eu vou aproximar aqui pra galera ver, ó, tá descascando, porque eu, com é, 46 anos, pela primeira vez na vida eu fiz peeling. Hum. Aproveitou a, minha, a quarentena A minha dermatologista, a doutora Bárbara Ela quer fazer tudo em mim Que Ela é que cuida da Kelly que, A Kelly tem aquela cara de, de 15 anos Até hoje que a doutora Ela faz tudo e a doutora Bárbara pede Eu sou rebelde, eu tinha que ter nascido homem, sabe? <risos> Mais fácil <risos> E aí eu, eu só coloquei protetor solar Tô aqui com essa cara lavada para evitar ficar enchendo de maquiagem Tá ótimo, bom demais <risos> Bom demais te de ter aqui é, fazendo essa transmissão é, do fundo do baú ao vivo agora aqui pelo Instagram justamente para conhecer mais da sua história Antônia Fontinelli eu tava comentando com o pessoal aqui antes que a gente é, vê você nos vídeos comentando de diversos assuntos e isso acontece com várias outras personalidades já deram muitas entrevistas mas tem coisas que a gente sabe, todo mundo guarda ali no baú de recordações, momentos importantes da vida, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de contar numa entrevista, né? Nunca tem a ver com o assunto que a gente tá falando ali. Então são esses momentos que eu quero resgatar aqui no fundo do baú, a gente conhecer mais da vida dessa piauiense, não, brasiliense, na verdade, né? Como eu, eu sou brasiliense também. é. É, é brasiliense. Uh, mas que morou também no Nordeste, hoje mora no Rio de Janeiro. É uma vida: 47 anos, né? Você falou. 46, 46, 46. Na Wikipédia tá 47. Eu já rezei para santo que eu nem conheço para pedir para diminuir o ano, porque depois que a gente faz 40, um mês a mais já faz diferença. E o povo aumentou um ano, eu não sei porquê. Mas, Mas você sabe, Antônia, já tem gente falando aí que esse 2020 a gente não vai nem contar para a idade, porque né, não tá valendo, ninguém tá fazendo nada. Não tá valendo. <risos> ano que vem eu vou fazer 46 de novo. <risos> Maravilha. Olha, Antônia, a uh, Antônia Fontinelli de Brito, né? Isso, Antônia Fontinelli de Brito, nascida em Brasília como eu falei, hoje morando no Rio de Janeiro, mas você teve, logo depois você foi para o Piauí, é isso? Logo eu fui adotada com dois meses de idade. Na verdade, foi o seguinte, a minha, a minha mãe é, me levou para um lugar no Ceará, chamado Chaval, que é o lugar dela, com dois meses de idade, né? É, porque ela é aquela cearense que foi para a construção de Brasília, né? Candanga, né? Tandanga. original. Original, o candango original. E aí, minha mãe, Luzia, nunca teve filhos, né? No, no, no, não teve a dádiva de poder ter filhos, e, e aí me adotou. E adotou, eu tenho um irmão também, dez anos mais novo que eu. Agora, Lu, eu sou a cara da minha mãe adotiva, e ele é a cara do meu pai. A convivência. Jura. A convivência é muito doido Que A conhece, gente se parece, um jeito, bem, né? Os meus pessoa, maridos né? que conheceram, o único que não conheceu minha mãe, pessoalmente, foi o Jonathan, mas os outros todos eu levei lá. E eles quando voltavam de lá eles ficavam me chamando de Dona Luzia. Oh, yes. <risos> foi casaram três de vezes ser. é isso Antônia? Quatro. Quatro vezes eu acho impressionante eu só casei um eu acho impressionante esse pessoal que vai que casa. E Lu foram casamentos longos? O primeiro o primeiro foi é, quatro anos mas quando ele eu, quando ele foi morto a gente já estava separados. Separei dele, o Salvatório tinha 11 meses. Quando ele foi morto, ele tinha, o Salvatório tinha 7 anos. Mas em seguida, ainda tenho um outro relacionamento, que durou 9 anos. Durou 9 anos. E depois, é, conheci o Marcos. Aí fiquei dois anos. E, e, o, e o intervalo do, do Márcio para o Marcos foram de dois anos. E do, do Marcos para o Jonathan também foi de três anos. Não foi assim, né? E, e aí o Marcos, sete anos, e o Jonathan foi o mais curtinho, dois anos, mas me deu o presente da minha vida, Salvatore. Delícia, né? Anima, gente. É um trabalhão, mas anima. Eu não sou mãe, mas imagino. Né? Ai, Deus Olha... me livre. Daqui a pouco o Jonathan tá vindo buscar ele, eu já tô sofrendo. É. Eu quero aproveitar esse momento aqui para convidar o seu público a conhecer o canal Luciana Liviero no YouTube e esse quadro e tá eu tô vendo que hoje. tem, ó, você tá falando, eu tô olhando, é, tem muita gente aqui que me segue, que tá aqui acompanha a nossa conversa. Sim, é são todos super bem-vindos, tanto aqui no meu Instagram, no Liviero, quanto no meu canal no YouTube, Luciana Livieiro, onde a gente faz esse quadro fundo do baú. A ideia desse quadro, Antônia, surgiu porque eu sou uma pessoa que guardo muita coisa, porque a minha memória é uma porcaria. Então, eu guardo ingresso de show e eu olho e falo, nossa... Eu fui nesse show, coisas que eu nem lembrava. Então, eu guardo muita coisa. Inclusive, lá no, no canal no YouTube tem um é Baú da Lu, é uma playlist. São 30 vídeos em que eu mostro as minhas recordações. E, e nisso, só nessa viagem de a gente mexer nessas coisas, é tão gostoso né? a gente relembrar eu bons momentos da vida marcantes. Que eu falei, olha, se eu guardo, um monte de gente por aí guarda também. E Sim. eu quero conhecer essas relíquias. Que vocês não. guardam? Você é de guardar coisas, não? Eu, eu, não sou, eu, eu, eu guardo por um tempo, aí depois eu me desfaço, porque senão eu não tem condição. Por exemplo, outro dia eu estava desocupando o meu escritório para montar um estúdio para o meu filho mais velho. E aí eu estava vendo a quantidade de revista que eu guardei ao longo, desde quando conheci Marcos Paulo, desde quando as pessoas começaram a me conhecer e têm interesse por mim. Cara, eu ia quase no teto de revistas, e aí eu, eu até mostrei aqui para algumas pessoas no, no, no Story, muitas, é, é, na época de era, Caras, Contigo, Quem, na época a gente tinha revista de papel, né? Mas Sim. era tanta coisa, tanta matéria, tanto jornal, tanta coisa, eu falo, gente, olha, é, a, gente, a gente próprio esquece, imagina o outro, né? E a história! Eu guardei algumas e outras eu joguei fora, porque não tinha mais como guardar aquilo tudo. Agora eu separei três coisas para você aqui, que eu fiquei na dúvida, assim, de uma só, mas as três são muito importantes, eu guardo com muito carinho. Já é pra mostrar agora? Pô, podemos começar, tô curiosíssima, aposto que todo mundo tá curioso também. Tá, então deixa eu te mostrar aqui, ó, vocês estão vendo aí, galera? Tá dando para ver direitinho? É aquele de areia, né? É, isso é uma arte de areia, coisa linda, de o, daquele, daqueles artistas cearenses, né, que ficam lá é, em Canoa Quebrada e em alguns lugares, em algumas praias do Ceará. Isso aqui é o seguinte, eu tava começando, eu já tava um, eu já tava um ano com o Marcos e aí a gente, é, eu não fui para essa gravação no Ceará, que foi uma parte da Malhação, que foi o ano da Malhação que eu fiz parte, foi a temporada 2009 para 2010 e ele mandou fazer isso e trouxe para mim isso aqui pesa tanto Lu. eu tô com dor na coluna esse braço tá não é eu riquíssimo né porque a gente vê esses trabalhos mas esse aí olha a quantidade de detalhes é, a linha é, da é rua, que canoa né? quebrada canoa quebrada uau é, e, aí, e aí ele trouxe para mim e eu achei incrível, assim, isso aqui de perto, você olhar, você, você tem um troço de tão bem feito, que é como que alguém consegue fazer isso na areia, né? E ele trouxe pra mim. E eu guardo isso com muito carinho, porque o Marcos era super preguiçoso dessa coisa de trazer coisa pesada. Ah. Qualquer coisa que incomodasse... Aquela um coisa traquete... que, ó, ah, eu não vou levar, não quer ter trabalho. É, é a roupa era com ele mesmo. Enchia malas e malas, de comprar e trazer. Agora, pra ele trazer isso aqui, ele trouxe na mão e é pesado pra caramba e para não quebrar, né? Então eu guardo isso com muito carinho e que é uma lembrança muito boa de uma época muito boa. A gente estava recém se conhecendo, foi foi no início de um trabalho muito bem sucedido da gente junto, né? E o segundo, vocês vão ter um troço. Olha isso aqui. Eu não sei se estou conseguindo mostrar direitinho. Dá para essa... ver uma, uma uma fantasia de palhaço? É. Isso aqui, foi isso aqui foi aniversário de um ano do Samuel, que hoje tem 24 anos, e aniversário de um ano de Salvatore, que eu guardei. Que legal! Você usou o Salvatore depois também? Usei. Que Usei máximo, no Salvatore. Né? Os dois, porque disseram que fazer o primeiro ano de circo é legal, né? Traz sorte. Tem uma coisa assim, me disseram isso e eu acreditei. E fora que é uma festa bonita, colorida Dá pra você fazer milhares de coisas, né? Tá no, tá no Google, galera Tem muita foto no Google desse aniversário Não Na época do, Salva... do Samuel não tinha, né? Não tínhamos oh, aí O Samuel né? tá com 21 O Samuel fez 24, agora é dia 13 E o Salvatore? Salvatore? Salvatore vai fazer 4 em julho Uau! uau. 20 anos de diferença anos de diferença. E como é que foi para você ser mãe 20 anos depois de novo? Começar tudo de novo? Nossa, foi um susto. Eu casei com quase 40 graus de febre. Porque eu descobri três, três dias antes. Nossa, se você, é. Se você. Eu, eu não vi meu aniversário, meu, meu casamento passar. Eu vi depois por fotos, vídeos. Mas eu tava transtornada no dia. E o Lucas Anderi, que fez meu vestido meu vestido incrível, muito apertado, muito. sabe? Coisa mais linda do mundo, meu vestido. Gente, tudo que eu tô falando tá no Google. Quem tiver curiosidade, tá na quarentena, ninguém tá fazendo nada mesmo, vai vale lá olhar. É... é, pra mais detalhes. É, para mais detalhes. esse vídeo aqui, você tem que compartilhar. Esse e fazer vídeo fazer... Pra todos os fãs da Antônia aí. aí e aí, se inscrever no canal Luciana Oliveira Manda. Eu, eu, eu queria uma calda igual das rainhas, né? Que é aquela calda arredondada, o vestido. E o buquê. Então, eu busquei, né, como que eram os buquês das, das rainhas e tal. E eram aqueles buquês grandes, sabe? Pesado, é, pesados. Pesados, com ponto E eu, se você olhar as minhas fotos, todas, eu tô aqui, eu acho que eu quase entrei pro salão para dançar com o buquê aqui na frente, porque na minha cabeça o bucho já tava desse tamanho. Entendi. E o Lucas, é, na minha cabeça eu já tava barriguda e não era pra ninguém saber. E o Lucas André, no dia que ele foi... Ele, foi, ele, veio pro, ele, foi pro, ele veio pro Rio de Janeiro, ele é de São Paulo. veio veio pro Rio para me vestir. E aí ele falava ele empurrava a minha barriga e falava... O que, que é isso, Antônia? Que barriguinha é essa? Eu falei, ô oh, Lucas, eu tô inchada, eu tô pra menstruar. E ele, nossa, encolhe isso. Porque tá estranho. Porque eu tinha provado 15 dias hum. antes. E faz uma diferença danada. No início de gravar claro. 15 dias faz uma diferença danada. E o Lucas empurrando a minha barriga, eu não podia falar. E o marido do Lucas é pediatra, né? Aí depois eu contei. Aí o Fred, Lucas, você tava empurrando a barriga, o bebê, Uma loucura. E eu com febre na festa, porque eu tava muito tensa. E eu tava com muito medo. Eu falei, meu Deus... E por que você queria manter segredo nessa época, nesse momento? Porque eu já tô casando. Já era um casamento super comentado, porque eu era com um cara com a idade de ser meu filho. Muito mais novo. é. é. Eu, o Salvatório está quebrando a porta. Eu peço sempre para. Jamile, o que eu pedi para você, Jamile? É assim, gente. Eu vi um vídeo outro dia de, uma, de um comediante super engraçado fazendo live. que ele É, é esse tipo de situação. Normal, para quem tem ah, criança, tchau, você, normal. Amor. Oi, Vai tchau. Tudo bem, conta. querido? Jamile, me ajuda, meu amor. Tava tudo quebrando bem a porta. com você? A gente estava é. aqui mostrando a sua roupa de palhaço. Vai. Vai com o Tia joguei joguei joguei com joguei. que a mamãe não, tá falando, tá? Não, não. Tá todo mundo vendo, sem escândalo, tá bom? Não quero... Tchau! Assim, como mãe não é quer tomar não. banho. E aí, aí, aí, aí você imagina, eu descobri três dias antes do casamento que eu tô grávida, olha o escândalo! Muita informação na cabeça das pessoas. E eu ainda não tinha feito três meses. Eu descobri com quase três meses já. Então, eu esperei para fazer três meses para contar, sem falar naquela coisa louca que vem na cabeça, que eu passei a vida ouvindo que gravidez após os 40 é de risco. Então, eu tive que casar, não tive lua de mel, porque a gente ia para as Maldivas, que um padrinho tinha dado de presente, mas tinha que tomar a vacina da febre amarela e eu não podia tomar. Ixi. E aí você já estava encanada também com essa história já de tava 40 fez? Já estava encanada não é. queria ir na esquina. Aí é, comecei, aí, aí, depois fez três meses, eu anunciei, foi uma confusão danada e, e, e, e, e me resguardei muito, fiquei muito em casa porque fiquei com medo. E aí, em seguida, veio aquele surto de chikungunya. Terrível, meu Deus Eu abria o jornal, era assim, crianças e mais crianças Mulheres abortando Mãe interrompendo gravidez Criança nascendo com microcefalia Mulher foi uma gravidez Mas muito tensa Muito tensa Mas eu vou te falar Tirando isso, eu mesma, fisicamente Foi a melhor, não se compara com a do Samuel Não sentia uma dor de cabeça Uau, que coisa boa E agora, como é que tá a cabeça? Ele dá muito trabalho nossa, essa eu não me imagino Minha vida sem essa delícia Sem esse anjo, ele é meu companheiro A gente viaja, eu falo que o Salvatore é mais rodado Que a cadeira de voz, porque a gente já viajou Nessa vida, aí tá Aí a Lua de Mel foi em Bahamas Com o mesmo padrinho né? Os padrinhos, ele joga E eu adoro jogar e falou assim Já que você recém separou, tá triste Vamos, vamos para as Bahamas E eu levei o Salvatore para minha Lua de Mel Foi Uau. ótimo Faz parte, né? Já vem no pacote, não é? Já vem no pacote, foi ótimo. Foi a primeira viagem longa dele, com seis meses de idade. Foi um céu de Bahamas. Mas Ô, o Antônio, então, tarde. essa coisa de você casar, né? Que eu falei de casar algumas vezes, já casou quatro vezes e tal. É... Isso é, é, é romantismo da sua parte? Apesar de você ser durona, de falar na lata, não sei o que, você é... Existe uma romântica dentro de você... Ou existe uma pessoa assim que deu vontade, vai lá e faz, e de repente, dali um tempo, vai olhar e falar: pô, não tinha nada a ver, né? Por que, que eu fui fazer isso? Quem não, é você aí? Não, olha, eu acho que as minhas relações duraram o tempo que tinha que durar. Não acho que sejam, por exemplo, com o Jonathan, eu acho que o, o fato de ter terminado mais cedo foi de fato a gravidez foi de fato vir um bebê. É, ele é DJ, ele viaja muito. E aí, ele foi e eu fiquei. Incompatibilidade de vida, Incom... né? Incompatibilidade total, porque quando eu resolvi namorar um menino, com a idade de ser meu filho, porque se eu tivesse parido com 20 anos, ele poderia sim ser meu filho, entendeu? Com 19, com 19 anos, ele poderia sim ser meu filho. Mas uma cabeça bem madura, o Jonathan é bem maduro para a idade dele, trabalha, é um trabalhador. É, e aí eu queria, depois de tudo aquilo que eu tinha passado, eu queria viajar, eu queria me divertir. E, e o nosso primeiro ano foi incrível, incrível, incrível, incrível, foi ótimo, foi super divertido. Só que depois ele foi e eu fiquei. E aí, quando eu e já, a barriga começou a crescer, eu já comecei a entender que tinha acabado ali. Mas foi super de boa, super tranquilo. Não teve briga, não teve tristeza. Nunca chorei para o um casamento ter acabado. Acho que ele passou na minha vida só para me trazer o um Salvatore. Uhum. Hoje ele entra sai da minha casa a hora que quer. A gente, a gente faz. Às vezes eu dou uns gritos nele. Porque eu tenho idade de ser mãe dele. Eu falo, Diora, tá parou. Aí é assim acabou. É super engraçado. <risos> Mas você gosta dos mais novos, né? Tem isso também. Não, Tem a Orquídea. No... Né? Que dizem que é orquídea, que gosta de pau velho Uma amiga minha não, que não, brinca né? Não, não tem isso Se Você acredita? Não tem preferência. Ô, ô Lu, eu sou uma pessoa sem critério Repara no histórico Bom, o pai do meu filho Ele era ator de TV desde pequenininho As pessoas não lembram, que tem tempo que ele faleceu Depois o outro é lutador é, Os dois negros, né? Negros lindos ah, Mas que tem gente que só, só namora negro Só prefere negro Eu não tenho isso Aí depois vem Marcos Paulo e daí você meu pai Aí depois vem um Sheik, jogador de futebol, nada a ver uhum. com minha idade. Você tá aí, aí experimentando, né, Wai? Aí goçava, depois vem tô. o Jonathan, cuidado de ser meu filho. Aí depois vem uma aferrado com o Eduardo Costa, do sertanejo, sabe? Nada a ver com nada. Não tem perfil, não tem um perfil. Eu acho ótimo, mas posso lhe falar que todos... Foi assim, valeu super a pena Enquanto durou, são pessoas do bem É que tem homem que não serve para ser teu homem, mas serve para ser teu amigo Com Sabe? Certeza. Com certeza Então é. assim, não sou inimiga de nenhum Entendeu? Não sou inimiga de nenhum Tenho um apreço absurdo por todos eles é... Agora de fato A minha relação mesmo Eu acredito que se um dia é... Eu posso dizer que eu vivi plenamente um casamento um romance em todos os sentidos foi com o Marcos uhum. já Mas era outra tô... fase da sua vida também isso faz a diferença para a gente né já tá mais é e ele tá. também o Marcos claro. já tinha casado com mil mulheres entendeu o Marcos já tinha experimentado de tudo na vida é... a gente foi uma troca muito muito rica sabe eu aprendi muito com ele ele aprendeu muito comigo foi, mas, mas era uma troca diária, assim, e de respeito. Entendeu? É, e respeito. É. E agora. O, Marco, busca... o homem mais não, desejado pra... do país foi o homem que não me traiu. Mas não teve nem muito tempo para isso, né? Teve e sim, tá? sete anos. Ah, não, sete anos. O Eu tinha entendido dois anos. A se relacionou quatro meses. O Eduardo a gente se relacionou quatro meses. Ele me traiu, né? Porque assim. <risos> Não era um namoro assumido, porque a gente optou por isso, mas a gente estava junto. O Sheik era chifre que não acabava mais. E todos os outros também, entendeu? É, o Jonathan é. danado, o Jonathan... Então, você é... você não, não perdoa ou depende da circunstância? Não, eu, eu, eu, eu acho que o combinado não é caro. Eu sempre falo, tá afim de ficar com alguém? Entendeu? Me fala, a gente conversa. Porque homem é homem desde os primórdios, eles pensam dessa forma, entendeu? Eu não gosto de ser enganada, é só isso. E, e o Marcos entendeu isso muito bem, entendeu? Os outros não, os outros não tinham cabeça para ter a coragem de, de assumir ou de é, falar, enfim. Mas tá é. tudo certo. Então, Antônia, eu estava perguntando essa coisa do, do romântica, né? Porque você é uma mulher assim que a gente pode chamar de porreta, né? Aquela que vai, que fala. Bom, teu, teu programa, teu canal no YouTube na lata, né? Quer dizer, já mostra bem essa personalidade, assim, que não leva desaforo para casa, né? É, é, mas a gente sabe que ninguém é só um lado, né? Você pode ser durona em um momento e, e, e ser mais doce e sonhadora em outro. Você acha que você é meio assim? Não. Mas é claro, eu sou uma pessoa que entendo as circunstâncias. Eu, a gente não pode ser do mesmo jeito o tempo inteiro, entendeu? Lu? Há momentos de, de ser valente e há momentos de ser manteiga. Uhum, entendeu? Uhum. É, e, eu sou super cuidadora, assim. Eu acho que uma das coisas que mais incomodaram... Eu arrumei homens de personalidade muito forte. E eu também tenho personalidade muito forte. Então, assim, é, sabe aquele, aquela frase, dois bicudos não se beijam? Sei. Mas também ficar com banana não dá, né? Não, não, não me interessa. Por isso que acho que eu tô solteira. Ó, oh, eu não mostrei o terceiro. Não, ainda não. Vamos lá. Ah, tá. Quer, quer ver agora? Ó, oh, esse aqui é o fundo do baú, para quem tá chegando agora. É o quadro em que personalidades, como a Antônia Fontenelle, que a gente já viu em várias entrevistas, não sei o quê, vão lá no baú de recordações pegar objetos que eles guardam para mostrar pra gente e contar por que aquele objeto tá guardado como uma recordação importante da vida. Você já mostrou, então, um presente do Marcos Paulo. Mostrou a roupinha que tá guardada ainda. Ainda tá guardando? Essa vai ficar pra sempre a roupinha de palhaço que usou no aniversário dos dois filhos? Olha, vai ficar... A usou sim. a neta. Eu, eu iria usar no dia 1 um ano da Charlotte. É, Unicef. Mas, Pois é, pois é. Mas não usei por ser menina. Então, assim, se eu... Pois é, mas aí eu, eu acho que de um, eu acho que a mãe que pediu que fosse outra coisa, a mãe da Charlotte, ah, entendeu? Mas é, já tinha, aí, quem sabe já tinha pensado tarde. uma outra coisa. De qualquer modo, ela tá guardada e eu vou. Eu já falei com o Samuel e vou falar com o Salvatore. Se ele tiver mais um menino, tem que ser isso, e Salvatore também. Entendeu? Guardar lembrança para eles. Isso já não é mais para mim. Também não pretendo mais ter filhos, tá, Não é para mim, não, isso aí. Beleza, nunca diga nunca, vai saber. É, não, pois é. Mas é, eu que Solange conto. Solange é minha amiga, minha irmã. Solange é, pariu o beijo, Com 52 é. anos. Que coisa. Que é, então, Nunca anos. diga nunca. Não sabemos. E a, e a Solange outro, é, infartou, quase morreu. Eu fui lá quase bater nela no hospital. Por, porque ela é danada demais Ela esquece a idade dela E tá ótimo, é melhor assim, a gente esquecer mesmo Só que aí, depois disso, ela foi mergulhar Com o marido e é, foi, foi fazer mergulho Dois meses depois de infartar, mas eu gritava que ela falava assim, Nossa. sai daí, sai de dentro Você é doida, Nossa. mas ela é dessas E eu acho incrível quem seja assim Outra que é assim é a Rosa, a Rosa Maria Mortinha A Rosinha tá com ah. 90 anos E a Rosinha Ela tem mais, mais gás do que eu Maravilha. Olha, esse, aqui é esse texto, eu fiz uma entrevista com o padre Reginaldo Manzotti E foi num momento bem difícil meu, assim Não lembro exatamente o porquê, mas eu lembro que era um momento muito difícil O padre me deu esse texto e fez uma oração em mim Que eu saí daquela entrevista renovada, sabe? Então eu guardo esse texto com muito carinho Esse texto de Nossa Senhora de Aparecida e você é, é, é católica mas eu sei que você não sei se também tem um no... está eu cresci que tá no Rio tem essa cultura muito forte aí também né tem tem sim eu cresci é, no catolicismo eu fiz bat... me batizaram eu fiz primeira comunhão crisma tudo isso porque o nordestino ele é católico né parte muito. dele é, mas aí tem parte do Nordeste que é muito candomblé, que é Maranhão, Bahia. Né? Nordeste então, também? Né? Ah, bom, Bahia sim, claro. É, mas é Bahia e é Maranhão. Maranhão, também, Maranhão, Maranhão é muito, muito candomblé. Tem uma parte do Maranhão que, que eu ouvi dizer, que é um lugar chamado Codó, que eles trabalham muito com magia negra, tem pavor. E Mas aqui, um amigo, assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, ele me apresentou uma mãe de santo, que é a Mãe Nara, que até hoje ela cuida de mim quando é necessário. Pense numa mulher do bem, Lu. Uma mulher que me ensinou muito da religião. O Marcos também era muito simpatizante do candomblé. O pai do Marcos é do candomblé, o Vicente. E, e, e aí eu comecei a ter o um interesse pela religião. Se você se aprofundar... Porque assim, toda religião você pode usar para o bem e para o mal. Com Tudo certeza. na vida. Você pode usar para o bem e para o mal. Só que a Mãe Nara, ela é uma mulher tão do bem, ela é tão incrível, ela é uma mulher que ela é alheia a tudo, ela não fica, ela não tem rede social, ela não, ela não fica, é uma mulher que ela, ela é da religião dela. E aí, uma das coisas que ela me ensinou, a primeira vez que eu fui lá, ela falou assim, minha filha, vem muita gente, ela não me conhecia, foi a primeira conversa que a gente teve. Tem muita gente aqui é, atrás de fazer o um mal para o outro. Eu não faço. Aqui dentro tem é, filhos de santo que trabalham com essa linha, que é a linha do candomblé. você escolhe o que você quer, ela falou, eu particularmente não faço, porque o mal é dividido, não pense em você que vai fazer o mal e que vai só atingir aquela pessoa, metade é seu e metade é dela, aí você escolhe, entendeu? Ah. Então é uma pessoa muito do bem, e aí às vezes quando eu tô, o negócio está muito ruim, porque as energias elas estão aqui, elas são terrestres, entendeu Lu? Você tem que se cuidar, não tem jeito. E eu tenho um apreço muito grande pela religião, pela história do candomblé. Eu sou filha de Oxum, Oxumaré. É linda a história de Oxumaré. Eu acho que por isso essa coisa de ser cuidadora, de cuidar dos homens, essa coisa de, de, de ser mãe, de gostar de ser mãe. Eu tenho, eu tenho um amor tão grande pela minha neta Sabe, eu tô acabei de falar com a mãe dela, elas ficam se dividindo, eu, eu, eu, o apartamento dela está fechado lá, porque eu fico com medo de elas irem para rua, então tá, é, é, parte do tempo na quarentena a Charlotte fica aqui, outra parte fica na casa dos avós. O Samuel ah. está aqui comigo e a Sabrina está lá com os pais, que eu fico mais tranquila, assim. Então, assim, eu sou cuidadora, eu cuido dos meus, eu cuido dos meus amigos, eu cuido dos meus filhos, eu cuido dos meus pais no sertão. É, Seus pais eu, são eu, vivos eu... ainda? Seus pais são vivos, Antônio? Não, a mãe biológica é viva. A mãe biológica, quando a minha irmã veio agora recentemente, uma, uma irmã que eu não via há muitos anos, que eu só tinha visto eu tinha 15 anos, a minha mãe biológica mandou isso aqui pra mim, ó, essa aliancinha, assim, que ela falou que era a única coisa que tinha pra me dar. E coube nesse dedo, eu não tiro mais, entendeu? Então, assim, isso é muito bom, porque é a tua história, é a tua origem. Eu nunca neguei as minhas origens. Você Sabia. conheceu sua mãe biológica com, aos 15 anos, é isso? Eu conheci a minha mãe biológica quando eu tinha 15 anos. E como é que foi para você? É, é, é, tipo, preencher um espaço ali que, que existia e numa boa? Olha, eu não senti nada, assim. É, é, é. A primeira coisa que ela me perguntou foi: ela me pediu assim, você me perdoa, eu não podia te criar. Porque ela teve 13 filhos, dois faleceram, tem 10. E assim, eu, eu falei, mãe, eu não tenho que te perdoar por nada, entendeu? Eu não tenho eu não tenho nada, eu não, eu não, sou, eu, eu não me vejo assim, eu fui a, a, a rejeitada, eu me vejo a escolhida, porque a gente olha a vida da forma que a gente quer. Eu nunca olho o copo, se tiver pela metade, ah, ele tá vazio. Não, ele tá quase cheio. Eu acho uhum. que essa é a diferença. E beleza? vocês mantêm relacionamento, se falam? Sim, tal? sim, sim, sim, sim, sim. sim. É, tem muitos irmãos, às vezes, eu tenho contato com três, porque não dá para ter com todo mundo também, entendeu? Não tenho tempo. E não, não, não, não tenho afinidade também. Sim, cada Agora, um mesmo dar, é um irmão adotivo, meu irmão adotivo, meu irmão adotivo, pais, eu falo adoção. todo Hã? Você falou que não, não pretende mais engravidar, né? Até pela idade, apesar que a gente estava é. falando justamente da Solange, que teve filho aí quase 60 anos de idade, ou com 60, é. né? Uh, mas adoção é uma coisa que passa por, pela cabeça dessa cuidadora Passa, passa, passa. Passa sempre que eu fui filha adotiva, passa. Não é hora ainda. Eu, eu sou cheia de planos, Lu. É, a história do embrólio ainda está tá, definida. Graças a Deus a justiça entendeu né, que tinha que ser feito o que o, o, o Marcos gostaria que fosse feito. Tá falando de Só história que aí do a gente está numa justiça lenta do nosso país, entendeu? É, a Flávia, através da Júlia, que eu não entendo que seja a Júlia, eu tenho certeza que é a Flávia, ainda recorreu. Mas essas coisas, essa coisa de recorrer, de entrar com embargo, não sei o quê, é só para atrasar o processo, porque não tem mais o que ser feito, sabe? Mas atrasa. E é tão triste, é tão triste porque a gente está vivendo tudo isso, né? Esse soco no estômago que a gente está vivendo agora. O planeta parou, o mundo quebrando, sabe? Eu acho que não tem espaço mais para isso. Não tem espaço. igual, né? como diria lá, deixa, deixa fluir, né? Deixa fluir. E eu, e eu penso que é assim, o que é mais triste é que eu não, não fico esperando esse dinheiro sair para comprar bolsas, para comprar roupa, para comprar uma cobertura de frente para praia. Nada disso me interessa. Eu quero esse dinheiro para ajudar pessoas, que foi a coisa que eu falo desde o primeiro dia, que eram planos da gente, sabe? Então, eu, eu, eu a coisa que eu mais peço é que um dia clareie a mente delas, sabe? Agora, saiu um pedido da Vanessa, que a Vanessa pediu um adiantamento, que é a mais velha. A justiça deu esse adiantamento, que eu tinha me oposto a esse adiantamento. Lá atrás, quando elas venderam a casa de búzios e dividiram por três, eu falei, não vão me ignorar, somos quatro. Então eu me opus, mas ainda não tinha acontecido de eu ter ganho, sabe? Aí agora o juiz deu o adiantamento dela, deve estar saindo esses dias, é um valor alto, mas é dela, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu só queria que resolvesse, porque são sete anos, sabe? São sete anos, e é muito triste tudo isso, porque não tem mais espaço para isso. Tem que aceitar, tem que aceitar. Uhum. Entendeu? Antes... E aí eu sou também muito espiritualizada, Lu. Eu, eu tenho agora uma mulher lá no sul que ela trabalha com, com radiestesia. É uma mulher que trabalha as energias terrestres aqui, porque eu passei por um problema espiritual recentemente. É, é, e aí eu entendo de onde vem a demanda e tal. Eu vi e, você é, comentando que... isso: essa coisa e do, do é problema aí. espiritual. Isso é alguma coisa que alguém tinha feito alguma coisa para você é. É por aí? É, é, é, é, é. Um trabalho, é. né? Como se diz, é. né? É. Justamente não a... coisa da, da parte negra que a gente estava falando, né? Duas pessoas. Uma história é antiga, né? O modus operandi é o mesmo. E a outra eu já tinha sido avisado que possivelmente poderia acontecer isso comigo. É... E aí, um belo dia, pão eu falei, espera peraí, não estou bem, o que é está que acontecendo? Graças a Deus que eu tenho esse entendimento da coisa espiritual, e busquei ajuda rápido. Ah... E aí eu entendo que essas pessoas que passam no teu caminho, pra, pra, ou que, por exemplo, que assim como é, eu, eu acho que elas me fazem o mal, elas também têm o direito de achar que eu faço mal a elas. Afinal de contas, estamos em, em, em, em, em, em posições apostas, né? Uhum. Em posições que eu falo, olha, o que o pai de vocês me deixou, eu tenho direito. E elas falam, não, é o meu pai, você não tem direito a nada. Então, eu acho que esses encontros, esses resgates, são de outras vidas, porque não faz sentido. Eu nunca fiz mal nenhum a elas, é. entendeu? Agora, Antônio, até curioso, é, eu tô vendo aqui os comentários, né? E uh, tem muita gente, assim, muito... É, é, bom, polarizado como é o que a gente tá vivendo agora. É, né? então, é o que a gente está vivendo. Gente... Eu vejo, olha, tem um rapaz que ontem eu tava falando com o meu advogado, o Nilton foi fazer uma live com ele, tem um rapaz que ele entra aqui e ele me chama de machista sem escrúpulo. Ele estava ontem, ele repetiu isso mil vezes, ele está aqui de novo. Então, assim, eu tenho certeza que é uma pessoa que não me conhece. De repente é por uma posição política, entendeu? Aqui entrou um outro, falou, cala a é com isso, né? Muita gente questionando, por que, que eu estou fazendo essa live com você, etc e tal, pelas suas... Uh pela sua escolha política, basicamente, né? E é. eu vi você comentando a questão da, da cultura, da Secretaria da Cultura, que até saiu uma notinha no UOL, que você mesma já correu para avisar, olha, não tem menor cabimento, te Sim. colocando como uma possível candidata à vaga da, da Regina Duarte, e você criticando a situação em que a cultura está sendo deixada, abandonada, largada à própria sorte. Né, é, então é, eu, eu não sei, eu, eu começo a perceber um pouco no seu, no que você fala, é uma preocupação com, com tudo que a gente está vivendo, não só de coronavírus, mas de como as coisas estão sendo conduzidas, né? Então eu te pergunto, você, você tá arrependida da nossa política? Não, Lu, deixa eu te falar. É, às vezes me, me causa profunda tristeza tudo isso. Por exemplo, eu fiz um vídeo ontem. É que eu botei o título é, Temos fomes de Cultura, eu mudei até o título porque as pessoas iam falavam assim A gente tem fome de, de comida, a gente tem... E eu lamento tanto que a gente vive num regime de ignorância e um povo ignorante é um povo é, violento, né? A ignorância, ela, ela, é, ela é valente e isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste. Eu, vi, eu já viajei muito na minha vida, Lu. E a coisa que eu mais queria é que essas pessoas que não têm a oportunidade, que de repente estão aqui me xingando sem me conhecer, né? por pura ignorância, eu queria tanto que elas tivessem a oportunidade de viajar o mundo afora e ver o quão o mundo é vasto, o quão o mundo é diferente, o quanto é legal você conhecer pessoas civilizadas, sabe? É só isso que eu queria. Eu não tenho raiva dessas pessoas. não tenho mesmo, Lu. Não tenho mesmo sabe eu que eu, eu, eu gostaria que ela tivesse tido a coragem que eu tive de sair do sertão do Piauí e dizer poder dizer aqui que eu conheço toda a, a, a, a costa mafitana, que eu conheço a Riviera Francesa que eu conheço os Estados Unidos e não conheço nem a metade do mundo mas o pouco que eu conheci eu falo meu Deus obrigada por eu estar aqui por eu conhecer Obrigada por eu saber comer uma sardinha com uma cervejinha no boteco e saber comer um escargot, entendeu? Eu queria que essas pessoas tivessem essa coragem e essa, essas oportunidades, mas essas oportunidades não caíram no meu colo. Eu cavei, eu busquei. Sim. Meu filho, você já está indo? Sim, eu percebi que eu não tenho a carteira do ônibus. Isso quer dizer o quê? Desculpa, eu estou... no na... Tá, então eu Já vou pedir para aproveitar para você que está aqui acompanhando essa live com a gente, para você acompanhar o Fundo do Baú, esse quadro um das recordações, para você tá seguir o canal Luciana Liviero no YouTube tá e me seguir também aqui no Instagram, no Não Liviero. Mesmo. Sempre vai ter mais. Já tem que que entrevista dá. com a Pode Linda ver, com a Ana Paula Padrão, com a Silvia Popovic, com a Fafi Siqueira e muito mais no Fundo do Baú. Onde no... estávamos? Estávamos, é... estávamos que eu... Que... Ah, na questão de, né? de, de, dessa, dessa... Da falta de respeito... Então, pela... em relação pela... a né? é Exatamente, em relação a, a, a essa história da cultura, eu não tenho capacidade técnica, apesar de eu saber quais são as mazelas e o que, que precisa, mas eu não tenho capacidade técnica. E eu não estou, nesse momento, disposta a encarar a fúria é, da maioria dos produtores que são de esquerda radical, entendeu? Que iriam fazer de tudo para me destruir, quando, na verdade, eu iria entrar para ajudar. É, que quando eu me opus a Regina, eu me opus por isso, por conhecer a Regina. As pessoas esquecem que eu fui sete anos mulher do Marcos Paulo. Marcos Paulo era diretor de núcleo, eu tinha acesso ao mais alto escalão da TV Globo. Conhecia jantava, todo mundo, né? Conhecia e conheço todo mundo. Eu jantava com essas pessoas. E ao contrário do que todos pensam, eu tenho muitos amigos dentro da TV Globo. E gente grande. Não é, não é elenco de malhação não querendo desmerecer. Entendeu? É quem faz o canal. Eu conheço quem faz o canal. Eu tenho amizade com essas pessoas. Então eu sabia que ela não ia segurar. Porque eu conheço a Regina Duarte, pessoa física. Entendeu? E aí passa a ser uma, uma indicação errada. A pessoa vai pedir demissão. Eu não imaginei que fosse tão rápido. A pasta continua parada, a cultura no CTI e quem vai entrar agora tem que saber o que fazer. Tem que ter um plano, tem que ter um plano, tem que ter um plano emergencial, tem que ter um poder de articulação, tem que, tem que ter agenda e credibilidade para unir essas pessoas, e entendeu? Força, Antônia, força! força. para juntar e o setor, para juntar o setor. É, o que e... Eu fui e para ver... convencer o próprio governo da importância da cultura, porque Exatamente. a gente tem é que fui... o próprio governo não, não, não entende essa relevância da cultura. Não entende, né? não entende, não entende. Inclusive, não é por como, mal. Como, inclusive como uma indústria, né? Não são não é são milhões ele de não pessoas. não entende. E outra coisa, a, a TV Globo é, bate doído nele. E aí os, os grandes atores da TV Globo, a galera do alto escalão, a pedido da TV Globo, fizeram campanhas contra. Porque eu entendo, gente, é, é quem paga o meu salário, é, é quem me dá emprego a vida inteira. Eu tô do lado da minha empresa. Eu não posso perder o meu emprego. Eu entendo essa gente, entendeu? Só que aí, aí o Bolsonaro tomou um ódio mortal dessas pessoas e o justo paga pelo pecador. Ontem eu fiz um vídeo que eu falei, presidente, pelo amor de Deus, lá dentro do próprio Projac, o senhor tem tantos eleitores que o senhor nem imagina, mas eles estão quietinhos, caladinhos, porque eles não vão perder o emprego deles. Mas e a Antônia, piedade dessa gente? Ele não tem que governar só para quem é partidário dele, né? Tem isso. Não também, tem! Né? E aí, para não ser injusta, para não ser injusta, eu fui ver a entrevista do Mário Frias para a CNN. Então, os repórteres perguntavam: Ô, oh, Mário, e aí o que você acha que deveria fazer? Aí ele ia para a defesa do Bolsonaro. Mário, mas e a política? Ele ia para a defesa do Bolsonaro. A gente não precisa de uma pessoa na parte para ficar defendendo o presidente, gente. A gente precisa de alguém que faça um plano de cultura legal, que administre bem, com a pouca verba que se tem, entendeu? E que bote o um setor, as máquinas para rodar. É isso que a gente precisa. E você acha que agora a classe está tão desunida porque o ideal talvez seria também a própria classe se unir, pensar junta em soluções a classe até é para propor isso, né? A classe é desunida, a classe é pedante. Eu nunca vi a raça mais desunida, é a raça dos artistas. Eles são, forma... Eles são feitos de panelinha, mas eu deixo muito claro que a minha batalha aqui não é por essas pessoas. A minha batalha é por quem está por trás. A minha batalha é pelos operários da cultura, é o bilheteiro, é o maquinista, é o iluminador, é, é, é o roteirista, é o, o, o, o continuista... Essa gente está passando fome. Essa gente é frila. Um dia eles estão aqui numa produção, outro dia eles estão na outra. Eu não estou falando do elenco do filme e tal. Eu não estou falando do diretor. Do... Essa galera já, já... Não, é o cara que faz a iluminação do show, é o técnico de som do teatro, do show, da ópera, de tudo, né? De tudo. São pessoas, são mais de 1.000 milhões. São quase... O IBGE levantou em 2000, final de 2019, 2019. São mais de 5 milhões de pessoas que trabalham na área da cultura. Essas pessoas sofrem desde o dia que o Bolsonaro entrou e vão ser, agora, por conta do Covid, as últimas a a ter emprego. Essa gente vai viver de quê, meu pai amado? Vai comer você o quê? Que a, você acha que a, que a resposta do governo a essa crise <coughs> é, epidemiológica que a gente vive está sendo adequada? Olha, ô Fátima, ô Lula, Lu. eu já, eu já eu fiz um vídeo aqui que eu falei assim, presidente, vem diante das câmeras e fala, não tomem cloroquina. Pelo amor de Deus, não chegue nem perto desse remédio. Que aí vem o Dora, vem o Vítor, vem todo mundo falar, tomem cloroquina. Porque a ideia é derrubar o cara. Ele não é articulado politicamente falando, ele não faz noção da liturgia do cargo dele. Ainda tem a história dos filhos. Um aí um, um é acusado de ser do Gabinei do ódio, o outro é, é, o, é o deputado Zé de o outro é o senador que está envolvido sei lá com o quê. E esse, esse, esse diz que me disse, esse, esse bichirico da Candinha, atrapalha ele. Ele não tem o, modos de um presidente. O jeito de falar... Agora, o que mais me espanta... É que ele sempre foi assim. Agora as pessoas exigem dele que ele seja um lorde. Como assim, gente? Vocês votaram no cara. Vocês intitularam o cara de mito. E agora vocês estão aí achando feio o comportamento dele? Eu não estou entendendo o que, que o povo brasileiro quer. Eu não estou entendendo. Então, para você, é, era isso mesmo. tá ok. Era isso mesmo. É... Acho que ele tem se perdido ultimamente. Acho que para manter a cadeira dele, ele tem feito alianças estranhíssimas. E isso é um problema gravíssimo, mas acredito que ou isso, ou ele não ia resistir, e, é, e ele é osso duro de ruer, eu admiro ele nesse sentido, ele é cheio de boas intenções, ele é anticorrupção, o que já é. Agora, ele não tem dado sorte, desde o dia que ele entrou, é uma pena atrás da outra. É derramamento de óleo na costa, entendeu? É a Amazônia que pega fogo, é o coronavírus, é uma. uma... É a cirurgia, é a faca, é uma pema atrás da outra. Eu não sei como não morreu ainda, gente. É, mas ser presidente é isso aí, é uma bucha do tamanho do Brasil mesmo. É uma né? bucha é fácil, do tamanho né? do Brasil. Me entristece vendo os chefes de Estado, os governadores, fazendo é, é, política com um momento tão delicado. É tão triste, é tão triste. Uma justiça falha. É, cara, é, é uma terra de malbora esse país, Lu. É uma terra de malboro, sabe? É uma terra de malboro. E pior que agora é... a gente não pode nem sair, né, Antônia? Estamos presas aqui. Pois é, eu vou dia 31, eu vou para São Paulo, porque meu apartamento tá fechado lá desde o carnaval, eu quero lá olhar. É... Eu acho que São Paulo inteiro tá fechado, eu não tenho para onde ir, mas eu tô doida para andar na rua e alguém vir me impedir de andar na rua, aí você vai ver o que que é. Confusão generalizada. O que o Dória está fazendo não se faz. Mas eu acho que ele não tem mais pretensão de ser eleito nem para síndico do prédio dele, porque pelo, pelo andar da carruagem é isso que vai acontecer. Aqui Você é a favor tem... da coisa vertical lá que defende o Bolsonaro? Eu sou, eu sou. Você sabe uhum. por quê, Lu? Se alguém viesse me dizer aqui, olha, quem está fazendo mil por cento a quarentena, não tem um caso. Nova York, a maioria das pessoas que estão com Covid são as pessoas que fizeram é, quarentena. Que teria entendeu? sido pelo, pelos deliveries, né? Eles nem sabem ainda explicar Ninguém como, sabe! Na verdade, é. ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, que o isolamento está fazendo... Meu Deus, a Baía de Guanabara é água limpa. Eu nunca imaginei... Eu moro do Rio de Janeiro 28 anos, nunca imaginei ver aquilo. O céu de São Paulo está azul... Entendeu? Eu sou agora a favor Dessa coisa vertical para sempre Entendeu? Eu sou a favor de que assim Se não tem nada pra fazer na rua, fique em casa Porque aqui o Rio de Janeiro é sol As pessoas vão a rua mesmo, pegar sol Vão os botecos, beber, andar Que nem uns zumbis pela rua, é isso que causa a poluição Entendeu? Vai fazer o quê? O Rio de Janeiro é, mas São Paulo, aquele monte de casa, as pessoas na rua, as pessoas Não tinham cultura de ficar em casa Mas eu acho que agora vai ter mais Eu acho que agora eles fizeram as pazes, né? Com suas próprias suas tocas. Eu acho que agora cada vez mais a tendência é a pessoa ficar em casa. Eu acho que por muito tempo não seremos mais os mesmos. Eu acho que agora pois a gente é. vai. Eu acho que Deixa agora a gente vai a gente lembrar, lembrar falar é O mundo amor, vai mudar. Você acha que, muda? Vai Você acha que sempre... As pessoas mudam, Antônia? Você tem essa expectativa de verdade? Muito pouco, muito pouco, mas vai, vai melhorar um pouquinho. Entendeu? Vai melhorar um pouquinho. Eu tenho certeza. Eu acho que agora todo mundo vai lembrar. Lembra que todo mundo fumava em restaurante? Quando foi a mudança, foi uma briga. As pessoas resistem à mudança, né? É. É, foi uma confusão danada porque ninguém queria parar de fumar. Quando foi obrigatório cinto de segurança, foi uma confusão. As pessoas resistem à mudança. Mas hoje ninguém anda sem cinto de segurança. Hoje, graças a Deus, ninguém fica fumando em restaurante. Que é um alívio dentro de boate. A gente saiu, quando voltava, a gente era um... Um cinzeiro em pessoa. Isso não Verdade. existe mais, graças a Deus. E agora eu acho que todo mundo, toda vez que chegar no restaurante, vai lembrar de lavar a mão. Vai ter o seu álcool gel lá. Eu acho que... O Japão. Desde sempre a gente vê as pessoas usando máscara. Eu acho que pelo menos essa coisa da higiene vai melhorar muito mais. Eu acho que as pessoas vão ser mais cautelosas, sabe? Uhum, eu acho que não vão mais sair na rua fazendo é, é, sexo com sol a pino. Eu acho que não vão mais sair para balada para beijar 10 bocas numa noite. Eu espero. É. Então... Eu espero. Um pouquinho só, vai né? é melhorar. Tomara, tomara que melhore, Antônia. Tomara que a gente possa, assim sair com segurança desse isolamento em breve, até para a gente poder um dia se conhecer ao vivo né, e em cores de perto, para eu poder te dar um beijo e agradecer por essa entrevista aqui para o fundo do baú. Muito bacana conhecer mais da sua história. Espero que a gente possa, numa próxima vez, gravar lado a lado, para você mostrar mais objetos aí, do seu baú. E de novo, eu convido aqui todo o seu público para conhecer o meu canal no YouTube, Luciana Liviero, e as entrevistas do fundo do baú. A gente já entrevistou a Ana Paula Padrão, a Silvia Popovic, Porchat, Fábio Porchat, vem semana que vem no canal contar as recordações dele também, a Fafi Siqueira, Márcia Goldschmidt, enfim, muita gente já passou por aqui, eu tenho certeza que é sempre muito divertido, bacana a gente descobrir essas curiosidades guardadas nas recordações do Fundo do sim, Baú. Muito sim. obrigada. Prazer um... falar com você. Desculpa os desencontros de antes disso aqui, Confessa. mas é, o dia era hoje, né? Era para um ser Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Tudo de bom para você. A beijo beijo para nós. Voz. Beijo. Antônia Fontinelli participando do Fundo do Baú, no quadro de recordações, no canal Luciana Liviero no YouTube. Muito bem-vindos vocês. Me sigam aqui também no Instagram, Luliviero, no meu Twitter Luliviero, no Facebook Luliviero. Tá facinho para vocês me encontrarem aí.